Doutora Jamile Ribeiro. Atendimento, saúde da mulher, terapia sexual e rejuvenescimento íntimo. Renove sua autoestima com rejuvenescimento íntimo. Tratamento com radiofrequência íntima. O tratamento mais seguro e confortável para solucionar os problemas estéticos e fisiológicos que acometem as mulheres com o envelhecimento. Agende agora sua consulta com a secretária da doutora aqui na recepção. Conteúdo da Climop. Clínica Médica de Piranhas.